Escutei o que eu estou dizendo Até a morte perdi Vivendo nessa tristeza A minha alegria perdi Eu passo dias e não. E peço a Deus, medas para o que é que eu nasci. Mas tenho pena do meu Leandro. Mas a mim ninguém me vai ver mais. E os meus amigos diziam: Um amigo para onde vai? Eu vou seguir meu destino. Não, eu a acabei de contar As penas não me mataram Um dia eu de voltar